Mas existem algumas coisas que eu quero perguntar a você, que é sobre ação muscular, muitas vezes, que as pessoas acham que, não, é o músculo que está doendo perto do joelho, com a própria é, pata de ganso, né? Sim, sim. Que tem ali os músculos, que não é, não é diretamente ligado ao joelho, não é menisco, não, não é patela, não é tendão ali ligado ao osso, mas são músculos. Essas dores musculares chegam também muito a você no consultório,